Sai Samara. Ah! Nossa, eu tô mesmo. Não sei porque que tá falando agora, Marcus. E sim, ele voltou. Spooky House of Jump Scares, parte 3. vamos direto para a nossa zoeira. Nós paramos no andar 150, ou pelo menos eu cliquei em continue para aqui. Então, ser conosco na próxima fase. Uh, olha que fogo mais bonito. Esse jogo, apesar dele ser bem, tipo assim, ele é bem charmoso, digamos, né? Realmente. O oh, caralho, tem um... Uh, que saco. Vamos. Eu não, eu não sei o quanto longe eu consigo chegar. Eu não, eu não vi nenhuma das minhas notas antigas, então isso significa que eu estou indo para algum lugar. Ou... É, tipo, o cara tá andando, andando, e nunca tem fim, eu entendo, cara. Nós vamos dançando. Vamos dançando, vai, gente. Aham. Uhum. Você tem que ir dançando. Se a vida te dá limões, dance. Não faz sentido, eu sei. Se a vida te dá limões, dance. Faça uma limonada. Quem que faz uma limonada? Esqueci que é direita ditados mentirosos, né gente. Faça uma limonada. Não, dance. Com certeza vai ficar feliz. Ou cante para irritar os outros. Aí você se diverte mais ainda. Eu vou... Subir. Uh. Eu vou... Uh. Hello, Zeds, Cadê vocês? Eu estou andando aqui. Linha reta. Olha mas aula. Será que eu vou encontrar alguém aqui? Ou será que não? Nossa, que lindo. Eu ganhei uma, uma lanterna, gente. Por que, que eu ganhei uma lanterna? Locked. Ah, legal. Tô numa classe japonesa. Beleza. Senpai! Hum. Gente, aqui tá escrito flango. E aqui, receitas de flanco, tá? Eu sei ler japonês. Acho que eu não sei. Que bizarro. Oi! Ai. Ai! Ah, tem dia. Eu não posso relar nesses espíritos. Matsuri never nunca veio para a classe. Eu espero que ela tenha conseguido chegar em casa. Deixa eu ver o que aconteceu. Que bizarro, gente. tá, eu já entendi que entramos num tema agora de classe mal-assombrada. Poderia ser verdade? Ou os contos de fadas sobre fantasmas comerem as crianças? Que espiam depois da escola? Que tipo... Ficam vadiando. lá. É, eu não sei, nunca saberemos. só quero ir embora. Ah, eu posso ir embora. Caralho, sai daqui puta! Nossa, que música sinistra! Ai, tem uma Samara atrás de mim! Tem música mó felizinha, né? Sai Samara! Nossa, eu tô no De novo. Puta que pariu, justo a sala que eu odeio. Vai, vai, vai, vai, vai. Fudeu. Nossa, que pressão da porra! eu, eu mano, eu levei muito... Porque assim, eu sabia desse monstro, ele não foi na outra versão, era parecido. Ele atravessa a parede, então naquele corredor de volta, eu sabia que ia ser afetado pelo monstro, porque... Eu, tipo, tava vindo e na hora que eu virava, o bicho ia atravessar a parede, ele não segue o caminho que eu sigo. Ele só vai em minha direção. Só que na hora que eu virei, apareceu aquela merda de bicho. Parece aquela merda de bicho Vamos lá, esquerda, esquerda Reto, esquerda Ó, se a cadeira estiver na direita O caminho final é pra direita E aí na hora que eu fui virar, gente, apareceu tipo a caveirinha. Só que na minha imaginação foi o bicho. Nossa senhora, que susto que eu tomei. Trancado. Ó. Avisa o Kaká que eu tô gravando. Não, tá quase acabando, aí depois ela vem. Voltando. Ai, mano, perdi meu coração agora, velho. Nossa, essa sala é enorme. O fantasma viria dando a volta aqui, ó Comigo, ele atravessa a parede, voa, sei lá É muito chato Eu acho que essa é a minha última nota Eu vou morrer é, Se eu não Eu vou morrer achando que Eu vou achar um lugar pra escapar Algum bagulho assim tipo, Ah, eu nunca vou conseguir Mas realmente isso não é verdade Esse lugar parece a minha escapatória De tudo E no fim Minha morte é um pouco romântica Finalmente o cara achou algo romântico Nossa, que bizarro nossa senhora. Ah, oh, ele morreu. O nosso amigo morreu, gente. Que triste. Dear Labs. Que triste. Adeus, cara. Você foi romântico. <risos> Parabéns tá bom. Nossa, por um momento eu achei que eu tava andando dentro de ventilação. Video Games. I love it. Eu quero ver que tipo de monstro vai ter agora me perseguindo. Aquele lá de novo que eu não entendi como é que funciona esse monstro, mas tem a ver com esses buracos, eu lembro. Nossa, que lugar sinistro! Gente, que tenso. Olha isso. Para cá. Bizarro Tô ficando com medo Vai parar de seguir Ai Você matou meu marido Deu, morri, gente. Parece que nessa parte o bicho não me segue. Hum, que bom! Não sai fantasma. E aí, não vai acabar não? Acaba logo! Acaba logo! Acabou? Mano, eu nunca vou conseguir decorar essas salas, velho. Eles também queriam umas salas pra gente morrer, né? É foda. Eu tenho que chegar nos 50 logo, gente. A bateria tá câmera tá acabando. Chegamos. quase. Tá quase. Gotta love my safe station. Quatro cinco. Quatro seis. mais uma. Spooky! <risos> Você fez até aqui. Ah, isso é ótimo. Eu devo considerar um presente pra você pelo seu progresso. Ah, continue. Look behind Olha É você Sério, Spooky. é amigos. Yeeey. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal. Compartilhem, que ajuda muito o canal crescer. É... Comentem o que vocês acharam. Se querem que eu jogue algum jogo, mandem aí nos comentários ou no e-mail que tá na descrição. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.